Foda na tua casa Ele é o Cris Corrindo vagabunda Chega em casa e tua mãe Põe o um tamanco na tua bunda Na verdade esse seu verso me deu preguiça Você sabe meu parceiro Você só enche a linguiça Na verdade você é o Cris Então não atiça Perderam a batalha E tomou bola da ticha Se eu sou o carujo Vou trazer um xarope pra você! Você não pode de roubado Três litros, irmão! Xarope tá do seu lado! Aê, só tá ligado! Fechou, fechou, fechou!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 Você tá ligado, meu mano? Eu só da lobby funk, minha rima é brava. Só da Love Funk e hoje eu te mando diretamente pra tua casa. Dá pra você entender? Vai diretamente pra tua casa. Esquece o brilho da minha corrente e foca no brilho da minha palavra. Que eu vou te bater, não tá ligado? Eu tenho, eu vou te matar no improvisado. Eu não quero te vir emprestado, tá ligado? Que mano, eu tô vivo. Já ganhei mais é de batalha aqui na batalha, mano, não é reparecido. Dá tá pra você entender, meu parceiro? Tá ligado? Eu rimo pra caralho. E hoje eu já vi confirmado. E eu vim pra mostrar o contrário. Eu não quero te rir emprestado tá ligado? Eu mato disciplina. Hoje não vai ser o pente, ó, é pente, é o pente, Tomo com o trigo é só rima, rima, rima. rima.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 então, padrão, e mais um pouco Porque eu redigo na zona aberta Que rende só os poucos Só os loucos eu tô ligado meu parceiro Dessa forma nós já chegamos O verso bom que é verdadeiro Porque não tem problema você ter sua loucura Senta e escuta meu rap Que meus versos são a cura Porque do castelo Você acha que é bom MC, mano? Eu sou amador, mas fala pra ele, Maria, sou profissional. Você é profissional, mas não um outro velho e vai tomar um pau e não adianta, ninguém tá rima de suporte. Ele é profissional, mas na base vem forte. A base vem forte, é muito letrada, toma na parceiro que ela vem é estruturada. A base vem forte, ela vem da hora, é hip hop, mas é base, respeita quem tá no esporte. Por isso que eu vou brincar Ronaldo ah, é moço da tantinha Mas quem domina é o Neymar isso tudo Quem tá dominando por enquanto lá é Vinícius Júnior Aê Não me levou mal parceiro, você não foi original O menino que queria ser Deus Tá entendendo o que eu falo aqui é por Deus Vinícius Júnior é preto Igual do Deus e quem vai dominar Puta Ah, ah, ah. Quando eu rima tua casa cai Na timada eu carreguei bancai Por isso que parece que pelo visto o clima hoje não tá tão favorável pro compose do rodo lá do Paraguai Você vai compreender Eu te bato meu mano Por isso que isso é incentivo Com o cabelinho disfarçado Batendo no reflexo Até você ficar sexy. É, toque no final de tudo agora eu te bato, Você só vai E você nunca pegou na letra Por isso que pra ganhar é de volta do tempo e nem dar mais Chame que assisto, quem aceita o borboleta Eu te falo Isso é você me de incentivo É matéria do jornal porque eu morri Eu vou tá lá, mas vai ser por outro motivo é, Foi feito borboleta agora Esse cara sempre fica puto Feito borboleta que eu leço é uma lagarta Saíram tirando borboleta de um casulo Esse não é o seu caso Na minha frente amigo você é diferente Pois o lagarta não vou sair tirando não borboleta No seu caso a casa, a lagarça já é uma borboleta julgada por vergonha que nem você que não viu alto. então quem é você pra julgar minha metamorfose por isso que agora o clima assassina há 10 mil anos atrás eu já tinha nascido e naquela época eu já ouvia tua rima é, se é que ouvia minha rima sabe que agora você sempre é preguês já que você se fala de metamorfose, Só metamorfose e eu pulando em pedro, de outra vez vai te ignorar o Sabe que você nunca tem luz, pega minha luz Já que é uma ter essa voar lá, eu tô voando em torcinha pega-suz Eu sou Pedro, ah, por isso que eu te falo, mano, que agora eu uso meu horário Meu bando, ah, tua vitória é tão real quanto eu enxergar o um unicórnio Por isso que agora eu dou um soco no seu sonho E eu te falo que pra mim você é um o atalho. Pedro, tente outra vez, só que eu sou o um guri Vou tentar contar porém, o necessário então meu que pra presa de novo, e o um dia de novo e de novo De novo e de novo, hoje é um novo dia pra matar E é um novo dia pra morrer <risos> <risos> O mundo aperto no sol Senão você pode ver o que, que vai acontecer Você falou que chegava ao sol Só que na intenção de se crescer Se você conhecesse o um grito de batalha E entender o rolê Você é o sol, pela que a noite é mais escura Vem antes do amanhecer A noite é escura Sabe que eu faço agora? Você eu sei só pro seu erro que você esqueceu. Eu sou poeta, eu vivo dentro dela. Outra coisa que você não entendeu. Faço a cama na trilha, honra na periferia. Que poeta que se escreve que vive no dia. Que poeta que se escreve que vive no dia. O que troca meio dia, o que não acorda meio dia. Ou aquele que tem que trepar todo dia. Eu tenho que rimar o dia com dia. Porque é eu rimo o dia o tempo inteiro. Porque a Mãe, onde você vai correr antes quando não tiver sua mãe? Outra coisa aqui eu vou te explicar. Agora eu faço aqui na moral. Você rima dia com dia. Todo dia eu vejo você rimar mal. Todo dia você usa esse discurso falando aqui pelas minas. E todo dia você não rimar nada. Todo dia você não ensina. Onde vai estar tá minha mãe? Minha mãe me ensinou a respeitar todas as minas. Quando ela não tiver aqui, vai estar tá lá e assistindo e lá em cima. Vai te assistir cima que eu faço e do seu fim Só que mãe, todo dia, um dia vai morrer Por seu teu eu bato minha fé em mim E outra coisa, eu não entendi Faço e nessa disciplina Você reclamou que eu falo do meu corpo ela também te não a desmerecer as mina Desmerecer você De novo esse argumento clichê Eu não vou dar resposta pra isso O meu tempo aqui eu não vou perder Sabe por quê? Ela não sabe rimar Ela não faz sua parte então, tá bom atraso, sabe o que eu faço pra você entender? Só que você não tá entendendo, quem nada de porta pra jacaré aqui é você. E você não entendeu outras ideias, sabe o passo e é que eu vou amante, e no um instante, porque se jacaré pra rimar minha boca que é grande.